Olá, meus amores! Muito boa tarde para vocês! Hum, vocês acharam que vocês iriam ficar órfãos de for até a estreia da quarta temporada? Não, meu amor. Podem parar de histeria, de ataque de pelanca, sosseguem as suas periquitas. Porque enquanto o For não volta, eu estarei aqui. Gente, vocês acreditam que me deram um programa de entrevistas? Meu amor, está começando hoje o nosso primeiro programa do Ian Recebe. E eu vou receber o quê? Na verdade, eu queria receber depósitos em conta. Mas como está difícil para todo mundo, a gente vai receber convidados. E no programa de hoje, assim como nos próximos programas, eu vou receber elenco. E claro que eu vou começar com os atores de fora. Afinal de contas, tem muita gente aí, ó, louca pra poder falar, pra contar uns um segredinhos de bastidores. E é claro, gente, perguntas que só eu faria. Porque as pessoas falam assim. Você teria coragem de olhar na minha lente da verdade? Então é isso que a gente vai descobrir hoje. Até! sabe Deus quando, né? Bora começar então, ó, porque eu tô chegando, eu tô vindo veloz, eu tô furioso pro nosso primeiro Ian Recebe. Roda a vinheta, Brasil! É isso né gente, Estamos de volta e gente olha só, eu planejei esse programa a dedo então assim, eu quero começar o programa já com uma frase, mas uma frase que vai fazer você que tá aí do outro lado ó, ah, despertar e é claro que é uma frase meu bem, que tem tudo a ver com você mas é claro que é uma frase da minha vã filosofia atenção para nossa frase de domingo, a nossa frase do dia do primeiro programa Fé no boy Fé no boy que o pinto cai Cai, no caso, no bom sentido, tá, gente? Não que vai cair, não vai levantar mais, tá? Até porque, agora vem a moral da frase, é a nossa força, no que a gente acredita que move o negócio pra frente, meu amor. E se move pra frente, com certeza move pra cima também. Vou parar de falar porque, ó, tô nervoso, meu povo, ó. Seguinte, hein? Chega porque hoje eu vou receber um convidado, e amor, não é qualquer convidado, Não. Pro primeiro programa, eu chamei nada mais, nada menos que ele, que é... Uh, vou te contar, aí, Ó, boca chega ficou seca, porque o, o, o, o convidado de hoje, meu amor, ele, ele é... Ele dispensa comentários, meu bem. É galã, é bonito, é gostoso, é cheiroso, porque eu já dei uma cafungada naquele cangote. E ele vai chegar para contar tudo, vai bater um papo franco comigo, vai me olhar na lente da verdade e vai responder as perguntas que só eu tenho coragem de fazer e eu tenho certeza que você também tá curioso. Então chega de falar, vamos receber ele que eu já peguei em cena, por favor, porque ele vai contar tudo. Chega pra cá, meu querido amigo, meu parceiro de cena. Vem pra cá, Arthur! Ai, meu Deus Gente, posso abraçar? Ai... Gente, eu até não deixava Estamos livres do Covid, pode não abraçar maravilhoso. Ai, eu tenho vontade de fazer, nem posso falar Senta, fica à vontade Com licença, tudo bem, tudo bem, tudo bem Maravilhoso, gente, mas como você está é parecendo com o jogador? É o da série, né? Mas, gente, impressionante, que louco Gente, até a voz, fala fala boa noite Fala alguma coisa Boa noite para todo mundo Ai, Jesus Pra você que tá vendo esse vídeo é isso. Deixa eu falar coisa, amor, deixa eu uma pergunta que tá não tá nem na ficha. Já aconteceu de você, tipo assim, tá com uma pessoa assim e de repente você fala boa noite ou tira essa roupa e a pessoa já resolver tudo ali mesmo, que essa voz sua é quase com a foda, não, né? Não, não aconteceu ainda não. Espero que um dia aconteça, né? Mas... Mas... Ah, se Deus quiser. Ai, deixa eu... <risos> <risos> eu vou parar de falar que a gente tem muita pergunta para fazer para você. Hum. Assim, a, a primeira pergunta que eu tenho para fazer Vou nem ficar te olhando muito, gente, senão eu ataca, eu vou em cima, que não leou. Aqui, deixa eu te perguntar, olha só. Primeira pergunta, eu, eu fiz até uma colinha, tá? Porque primeiro programa Boa a gente, tarde. né, a gente ainda não tem, não tem verba, a gente tá, tá, né, meu pai não quis investir nesse, pai, inclusive, senhor Rubens Benassi, investe no programa. Primeira pergunta que eu tenho pra falar, para te perguntar uhum. assim, assim, ó, curiosidade, uhum. assim, é o seguinte, uhum. assim, como que é pra você seu o morto mais badalado do momento. Tipo assim, você tava vivo, você badalava pra caramba as pessoas em cima. Si, e tu morreu, mas tu continua em alta. Como que é isso, gente? Cara, um segredo. eu acho que o fome trouxe isso, entendeu? O fome me trouxe pensamentos de que você estando vivo, você tá ali, porra, fazendo sucesso, fazendo teu trabalho. E você também mesmo morto, as pessoas reconhecem o seu trabalho. É quase como uma coisa imortal. Ah, a gente tenta não ser imortal. É, ah, a gente é, acaba sendo, a gente né? Acaba sendo. A gente morre e o YouTube fica. <risos> hum, mas não que a gente quer morrer agora, tá? Precisa viver mais um pouco ficar famoso. Mas é meio louco isso, né? Tipo assim... Você, você tinha noção? Tipo assim, ah, caramba, um personagem que começou despretencioso, aí do nada, pá! Cresceu. Aí do nada, tipo assim, no auge do personagem, tipo assim, quando o pessoal acha assim, caraca, esse cara vai explodir, tipo, ele morre. Entendeu? Mas você... eu acho que faz até parte disso. Entendeu? É um ciclo, ah, né? É um ciclo. Acho que às vezes... É... Tá, a gente tem a nossa história. A gente fez, contou a nossa história. História linda, inclusive. Você é lindo. que a gente vai sair de sair pra comemorar. Mas... É, enfim, acho que foi essencial é, na história do jogador essa morte. Que muita gente é, tava também esperançoso de que algo possa acontecer, ah, o que que vai acontecer com o jogador e aconteceu isso, e eu acho que além de ser, foi claro uma coisa ruim, né muita gente ficou, porra, frustrada recebendo diversas mensagens uhum. mas também muita, muita gente se emocionou, muita gente tomou de base tomou, muita gente aprendeu muito com a história é, valeu a pé, é um assunto valeu. que a gente deveria contar, né? Ah, cara? com certeza. Porque tipo, pô, sabe Deus o que esse cara segurou, o que esse cara viveu pra chegar onde ele certeza, chegou. Com certeza, com certeza. E deixa eu te perguntar assim, essa, essa é uma coisa mais assim, mais Arthur é, falando assim, qual foi o momento assim da sua vida que você pensou, caramba, eu vou enveredar pro lado da arte? Porque a arte no Brasil, no Brasil não, né? a arte no mundo era uma no coisa momento. muito mal vista, né? Tipo, ah, vou fazer teatro, e é isso, e é que tem uns rótulos idiotas e tal. Mas assim, qual momento? Você lembra, assim, o momento onde você tava? O que que aconteceu pra você acender a luzinha e falar assim, fui picado pelo bichinho do, do, do teatro? Cara, eu vou te falar a verdade. Eu tô me olhando no espelho ali, mas eu tô arrumando o cabelo. Fica tranquilo, amor. Você tá bem, tá? <risos> Inclusive, pode focar mais nele do que em mim, amor. Porque a pessoa que tá junto aqui, a gente já fica desfavorecido. Eu tô tentando dar uma cruzada de perna aqui, bem Sheryl <risos> Stone, mas já não consegui com esse macaquinho aqui, tá? Essa coisa mecânica aqui, ó. Tá faltando um pouco de coxa aqui, ó. Essa parte, pra gente botar uma coisa verde, um croma. <risos> Muito bom. É, cara, eu comecei na arte, vou te falar, eu era bem pequeno, bem pequeno mesmo, eu tava no colégio é, e sempre no colégio tem aquelas... Já na... tinha essa voz no colégio? Não, era uma vozinha fina. Eu fui ter essa voz com 16, 15 anos. Ontem! E... Que isso, não, é? não era tão assim, né? Para, não é um bebê. <risos> e daí a gente foi... É, eu falei pro meu pai, tive, tive interesse de entrar pro teatro. né? Meus, meus professores me apoiaram muito. Seus pais te apoiaram? Os pais, pais me apoiaram, né? apoiaram. Isso é bacana, né? Eu, meu pai, ele falou pra mim, ele me sentou numa mesa, perguntou o que, é que eu queria ser da minha vida. E você mandou na lata, ator. Eu falei, eu falei, pai, eu sei que o senhor espera muito de mim... Porque meus primos são é médico, engenheiro e. Ah, em projeto que você tem que ser também. Tem que ser. E eu falei pra ele: falei, pai, eu quero estudar teatro, eu quero ser ator, que é o que eu me sinto bem, é, no palco, é, em frente às câmeras, é, é o que eu gosto de fazer. Então ele falou: meu filho, se é isso, eu vou te dar o maior apoio do mundo. Que maravilha! Entendeu? E foi isso que ele fez e faz até hoje. Né? Isso é muito bom. Muito, muito. Isso é fantástico, né? Porque tem muita gente, eu ouço muita gente falando Ah, eu quero ser ator e tal, mas a família não apoia. Ah, mas a família não dá certo. Gente, por favor, você que tá aí, ó, tá. apoia a escolha do seu filho, apoia a escolha do seu filho. Porra irmão. atrás. Não, e não desiste. De jeito nenhum, gente. Não desiste. Não Porque não ninguém desiste. falou que ia ser fácil, tá, gente? Por favor, ó. Entendeu? Ai, ah, tem um desafiozinho. ai, ah, já vou correr fora, não quero. É melhor a gente tentar lutar e a gente seguir sendo uma coisa bacana do que a gente ser uma pessoa é. frustrada, porque a gente não tá fazendo. Porque tem que acreditar, né? faça o que ama, trabalha com o que ama e não vai trabalhar nem uma vez por dia, nem uma vez no ano, nem uma vez na vida, então é mais ou menos o que a gente quer. Com certeza. Ah, pô, que legal, é legal quando a família apoia, isso é muito bacana. E deixa eu te perguntar aqui, ó, eu fiz uma colinha aqui, ó, porque essa pergunta aqui é o seguinte, assim, essa pergunta aqui que eu fiz é assim, quando que for aconteceu na sua vida? Quando que você pensou? Como que foi? Foi assim, você tava pegando alguém do elenco, ele falou assim, vem cá fazer tipo assim, você tá, a gente tava tendo alguma coisa eu falei, vamos fazer <risos> comigo um par, não sei o quê. quando que foi que for aconteceu na sua vida? Que você falou, pô, vou fazer parada trabalho, aí, sou doido esse povo é doido também. Vamos juntar todo mundo e vamos. Na verdade, foi aquele dia que tu me viu nu na praia. <risos> <risos> brincadeira 6 <risos> <Seis, risos> de julho <dois vídeos risos> de 2018. Né? Brincadeira, verdade. brincadeira, verdade, verdade, cara. Fora entrou na minha vida de um jeito louco, entende? Você mesmo é prova disso. A gente é, eu fez cheguei... um teste pra uma peça, não foi? Foi, eu fiz contigo um, um teste pra uma peça. Nada a ver, entendeu? E daí, conversando, papo lá, papo cá, a gente, você sentou comigo, conversou, diz, ofereceu a proposta. Você e... lembra que você ia fazer? Lembra que eu você lembro que fazer? eu não ia fazer jogador. Você não ia fazer o jogador, foi o Felipe, Felipe, seu danadinho Peralta tá. Olha, culpa do Felipe. Culpa do Felipe, é culpado de tudo essa merda. Você lembra que, tipo assim, gente, para quem não sabe, eu vou contar, tá? O Arthur, ele ia fazer o personagem Rafael na série. Que hoje é defendido pelo Francisco. Você consegue, assim, se você olhar tudo que o Rafa passou na série, assim, você acha que você consegue, consegue se ver, de tipo, caraca, ou oh, oh, era pra estar eu ali e tal? Ou você, tipo assim, não, cara, tipo, porque eu olhando hoje, tipo assim, cara, não tem como você não ser o jogador. Como o jogador ser você. Mas você, você consegue se ver, tipo, fazendo outro personagem Acho ali. que é porque antes de nada ter sido construído, de nada estar ali em vídeo, a gente imaginava muita coisa que poderia dar certo e que também não poderia. Claro. Entendeu? E você esperava que ia dar, tipo assim, que a história do jogador com esse doido que tá aqui na sua frente ia ser o que foi? Não. Porque antes não tem como a gente prever, né? Ainda não mais esperava. uma coisa tão nova pra gente, né? Não esperava. Primeiro que a, a gente e todo mundo que é ali do núcleo, sabia que os nossos, nossos primeiros 10 mil visualizações, 50 mil visualizações foi incrível. A gente, porra... Comemorou bastante, porque a gente não esperava não é isso. da aposta que a gente fez? Ah. Gente, a gente fez uma aposta antes de fora estrear, rapidinho. A aposta era a seguinte, a gente falou, houve, houve que se a gente bater... hoje oh, gente, a gente era muito iludido. Se a gente batesse 5 mil visualizações, a gente ia correr pelado na Bandeirantes. A gente bateu, mas só querendo dizer que a gente não correu. Inclusive, <risos> hoje é um bom dia pra isso. Hoje mas enfim. Tá frio, chuva. Mas, né? Ah, mas assim que é bom, amor. Aí a gente não passa vergonha. Depois que passar, também que tava frio, <risos> tava na laça. Mas você não. Até porque eu fiquei uma coisa pegando o link do que. Que história é essa? já Que papo é esse que rola? Que você tem um apelido aí nos bastidores de sofazinho de dois lugares? Tá, onde saiu isso? Que conta pra isso mim. Isso não. É porque falaram! Próximo assunto. obrigada É uma piada interna, entendeu? <risos> Só os fortes entendem. Agora a pergunta que eu quero fazer é uma pergunta bem muito séria, assim. Que essa pergunta as pessoas mandam pra mim, tá, gente? Nas minhas redes sociais, ó. Aparecendo a minha aqui, a do Arthur tá aí também. Seguinte. As pessoas acham que porque morreu na série é porque teve problema com alguém. É porque não tava suportando mais o elenco. não queria gravar, chegava atrasado, dava uma série de problemas. E o autor... Tony, beijo pra você, tá, que Devo muito a você. Mas não tô pagando porque eu não tô dando dinheiro. Enfim, que tipo assim que você teve algum problema e, por isso, foram lá e te mataram. Primeiramente, assim, vamos deixar claro duas coisas. Você é um ator, isso a gente sabe, tá certíssimo e tal. Mas assim, você acha que o ator, pra fazer gay, ele tem que ser gay? Não. Porque você não é gay. Não. Você teve problemas com isso, assim, com você mesmo, assim, essa autoafirmação? Meu Deus, eu vou fazer um personagem gay, caraca, eu vou beijar outro cara, o cara tem barba, meu Deus, eu vou ter que encostar. É, lógico, a gente sabe que não é a uma gente, coisa assim. A gente planeja, planeja assim, pensa, né? A gente uhum. pensa em tudo. Eu, primeira, a minha primeira experiência com... tendo um beijo gay foi na websérie. Inclusive... Com você. Presente. Ian. mas Presente. É, Foi uma coisa que eu achei que seria bem mais difícil, entendeu? Mas é, eu O Felipe eu nunca sofri a gente à vontade também, né? O Felipe, pô, diretor incrível, acho que foi um dos melhores que eu já peguei. O cara que apoia a gente, o cara que segura a nossa mão. O quando tá ruim, briga e faz de novo. saca foi... sapato na gente. Taca tudo que você pensar. Vamos deixar quieto. É. <risos> e aí foi interessante também, porque, pelo fato de eu nunca ter feito, é uma experiência, querendo ou não, maneira, entendeu? Porque acho que quando o homem se priva muito a fazer esses tipos de coisa, ele realmente não tá seguro com a sua sexualidade. Não, é. Não. é, porque tem aquele lance, né? Ah, porque ator não tem sexo, acho que o personagem determina o que, qual é a sexualidade justamente, dele. Justamente. E a gente, que é ator, a gente faz assim, eu vou fazer uma cena de beijo, eu, por exemplo, tudo bem. Tipo assim, não vou falar, tipo, ah, eu e a Bernard são um cara gay, eu sou um cara bem resolvido, amor, eu sou um cara mente aberta. E tipo assim, se eu tiver que fazer uma cena que eu tenho que beijar uma menina, eu vou lá, eu vou beijar a boca dela maravilhosamente, cara. E eu beijo tecnicamente, botando a língua, botando tudo que que você tem tá que botar também, isso, o diretor falar, é, é. entendeu? Mas assim, é porque as pessoas, elas acham que só porque o cara é ator, é hétero, ele não pode fazer. Cara, eu acho que aí o ator mostra que ele é bom. Não, né? com certeza. Porque eu ele não que... tem essa loucura, sabe? Essa... Eu, acho acho é, que... eu acho que isso, isso é, é o mais importante do ator. Se desafiar. Entendeu? Palavra. Quando você se desafia a si próprio, é uma coisa que você se cobra muito disso. Você é... é, é... É importante você ter aquilo contigo, porque, pô, igual a gente, é, eu entrei na websérie sabendo que eu iria ter que fazer isso, sabendo de, de tudo, mas fui. Sim. Entendeu? Não foi tipo assim, chegou, vem cá, vamos não, fazer. Não, não. E as pessoas também têm uma loucura também, né, gente? Pelo amor de Deus, mas é um trabalho totalmente profissional e a gente faz totalmente assim, ó. Tchan, tchan, tchan, tchan, né? Tipo, é, é, tem um respeito, tem uma coisa muito legal, tem uma coisa bacana, não com é? Com certeza, com certeza. Inclusive... É... O seu companheiro de vida já presenciou, a minha ex-companheira também já presenciou, então assim, a gente sempre se respeitou nesse quesito de, de, de beijo, de, de, de enfim, da putaria que rola na web Série. Olha, então aguenta aí, olha só, eu vou dar um recadinho rapidinho, eu volto aqui, aguenta aqui, tá? Pega um vento aí que eu já tô, ui, não, acho que eu, gente, pega o rodo, que eu tenho uma olhada no aqui. Eu, eu vou aqui e já volto <risos> rapidinho, pera aí, tá? Volto que eu tenho mais duas belaza. perguntas pra você. Meu Deus, é impossível escolher uma coisa só, é o um mais lindo do que o outro! E você? Tá em dúvida do que vestir naquele dia, naquela noite, que é tão importante, tão mágica pra você? Acabou! Não se preocupa, meu bem, até porque a Valentina Ribeiro, ela tem o look ideal pra tornar o seu momento especial inesquecível. Agenda uma visita! Aqui o endereço, ó, eu tenho certeza que você vai entrar de um jeito e vai sair poderosa. Até porque a Valentina tem o poder de te transformar para você arrasar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer festa. Liga para cá, vem conhecer, eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelos mais de 100 modelos. Porque a Valentina Ribeiro, ela tem tudo para transformar você na melhor mulher de qualquer evento. Então vem você também para Valentina Ribeiro Concept. Afinal de contas, a Valentina, ela tem um conceito para transformar você numa verdadeira diva. Chora no vestido. Tô voltando. Ótimo, obrigado, Arthur, por ter esperado. Mas vem cá, me conta. Você acabou que você falou, falou e não falou. Brigou ou não brigou com alguém para ter morrido, gente? Briguei. Sabia. Inclusive com o autor. <risos> Chama o Tony aqui pra fazer pai. Brincadeira. Não, foi... Cara... Eu posso te falar, eu não sei responder essas perguntas. Por quê? Foram diversos momentos que você sabe que aconteceu na minha vida, enfim... Foram idas e vindas de muitas as coisas... Essa hora a gente vai botar uns vídeos, é mentira. <risos> Mas não teve briga com ninguém, foi tudo roteirizado, a gente seguiu certinho... E é Era o planejado. E como que você recebeu quando você leu, assim, caramba, o primeiro episódio da terceira temporada, pá, termina com uma morte, um suicídio, assim. Como que aquilo foi, aquilo te impactou? Você lê? Você tinha comentado comigo que eu iria partir de uma dessa pra melhor. Certo. Mas não sabia, não sabia também não que foi não é no, no primeiro logo a pancada de, de vez. Já, já. Já acabou de é dar, vou já é acabar, gente. É isso. é pra dá. <risos> a pancada, gente. Mas tá. foi, foi bom. Acho que. Emplacou muito, muito. E aí pra gravar foi tenso e pra poder... E quando você assistiu, assim, a primeira vez, assim... Porque gravar é uma coisa, né? Pra você gravar... Ah, eu vou confessar pra vocês aqui agora de última mão que na estreia, na pré-estreia, né? Isso, quando a gente viu pela primeira quando vez. Quando a gente viu pela primeira vez no, ah, eu no evento ali no, no hotel, a gente... Eu chorei. Chorei bastante. Verdade. Muito eu fui a primeira pessoa que abraçou ele depois que acabou o episódio. Muita gente, muita gente ficou emocionada. E eu fiquei feliz também por esse retorno. Eu fiquei por esse feedback né da galera é, a gente recebe muita um retorno muito louco por por, por da parte do público né Sim, é, tipo assim, inclusive agradeço a vocês porque sem vocês inclusive a gente não não é nada. nada não tá nem aqui hoje o canal não existe sem vocês Com isso certeza. é verdade é mérito de vocês, mas assim, é muito legal porque a gente não imagina como que essas histórias, elas, elas impactam as pessoas né? como sim, que essas histórias sim, chegam sim. isso é muito louco, ah, fica aqui, deixa eu ouvir aqui, que eu, tô... eu tô com um ponto eletrônico, amor a gente ah. se quer, só um minutinho que eu tô ouvindo aqui, o diretor tá pedindo pra gente chamar o comandante Hamilton olha que chique, meu bem, a gente tá chamando o comandante Hamilton que tá sobrevoando, Rio de Janeiro Zona Oeste, maravilhoso e a gente quer saber como é que tá a sua vida carioca e você também de qualquer lugar do Brasil do mundo, nessa véspera de feriado meu bem, afinal de contas, meu, 12 de outubro né? Sou uma criança que quero ganhar presente. Doces travessuras E vamos lá! Fala pra gente, comandante Hamilton. Oi? Não. não. Ah! Não temos comandante não Hamilton. Tem. Não pera, temos, temos. Não! Peraí, temos. Temos Ah, que a gente não tem o avião. A gente tem o um helicóptero que tá sobrevoando. <risos> isso. A gente é pobre. Mas comandante Hamilton fica aí. Vai a pé mesmo. É no meio do mata e filma. Obrigado. Gente, a gente não tem, né? Que a gente ainda tá começando o primeiro programa. A gente vai vai ter. Vai. Vai ter. Então, se você tá aí, se você quer falar de algum lugar, de alguma coisa, bota aqui nos comentários, ó, que semana que vem a gente vem cá e lê seus comentários. Até porque, amor, Michele Carão vai vir fazer, ó, análise dos seus comentários, ah, Michelle tá? é maravilhosa. Michele é. Michele, se, Enfim, eu pegava. Mas a tua, <risos> vem cá. Outra coisa que eu queria perguntar, assim, olha só. Você, como que é pra você, assim, você, se você tivesse o poder um poder hoje, um desejo e o seu desejo fosse você pode mudar o mundo de uma única forma, como que você mudaria o mundo assim de uma única forma você tem esse poder hoje nas mãos o que você faria pra mudar o mundo? eu acho que cara, pergunta difícil amor, eu sou estudado, eu sou deus é eu, eu quero seres aquáticos de menos eu acho que eu espalharia mais amor no coração de cada pessoa, de cada ser humano. Meu coração tá aqui, Arthur, fica bom. <risos> Não, é, é fato. Isso você, eu... acha que o amor, você acha que o amor é uma, é uma das formas da gente mudar o mundo, mudar a cabeça isso. das pessoas? aí que tá. O amor, ele pode mudar o mundo pra melhor. Mas ele também tem a capacidade de acabar com todo mundo. Fica Ai, aí um... isso, gente. Fica aí um... A, reflexão. A, a, a, vem, chega mais um pouco perto aqui, câmera. Fica aí, uma reflexão. O amor, ele pode mudar o mundo. Mas o amor também pode. <risos> <risos> para. Não assim, maluco. Olha só, para. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Porque a gente vai fazer um quiz. Não sai daí que a gente vai fazer um quiz maravilhoso, tá? Que vocês vão ver que... O negócio vai, ficar, vai começar a ficar pegado. É um bate e volta. Eu... É quase que, quase é, amor. É só bate o volta, a gente não tá nem pensando ainda. Mas deixa eu te perguntar assim, uma coisa aqui. É, você acha que, tipo assim, o que falta, além do amor, falta mais alguma coisa no ser humano hoje? Hoje você acha que o ser humano é um projeto que deu certo ou você tem as suas dúvidas? Eu tenho as minhas dúvidas. Mas assim, você, você acha que ainda há, há esperança? Há esperança, nunca sei. A esperança, a gente jamais deve perder a esperança, a fé... Inclusive na humanidade. Porque... Eu também acho. É, acho que se a gente desistir de nós mesmos, aí vira baderna. Aí a, a casa cai, o mundo desaba. Mas além do amor, sinceridade, eu acho que é importantíssimo dentro de uma pessoa, entende? Maravilhoso. Até porque a gente tem que ser sincero com a gente, com as outras ah, pessoas. Eu também, eu também eu concordo, eu concordo. Imagina tá a sinceridade. Mãe. Você sendo sincero, você sendo bom, você dando amor, o universo... E... Então, agora eu quero a sua sinceridade. Você tá solteiro ou tá casado, Tu Fala ali pra você câmera. Olha ali, fala. Você tá como? Hoje, assim, hoje, dia de outubro, você tá como? Eu tô solteiro. Manda carta. <risos> Manda carta. Comenta aqui, comenta. Eu, eu, eu pessoalmente, eu, eu vou responder todos. E vou responder com o que ele falar. Manda carta, eu te ajudo, eu te ajudo. Manda, Cupido, ó. Flechei. Ai, ah, cara, eu posso te falar. Mas você quer ficar solteiro? Tá, tá curtindo quero. solteiro. É bom ficar solteiro, não é? Quero, não. Muita não, gente que ver. me acompanha aí, que eu sei que vai vir falar aqui nos comentários, no meu Instagram. É, eu tava né, namorando há um pouco um tempo atrás, mas eu acho que você. Estando bem com você mesmo. É o que estando importa. no solteiro, está namorado, é o que importa. Exatamente. Entendeu? É porque as pessoas têm aquela ilusão. Ah, eu preciso estar casado, eu preciso não, estar com alguém pra estar feliz. Não, e não gente. Não. Existe cinco dedos pra buscar. Às vezes você quedando. tá. Aí vai um gatilho, hein? Às vezes você tá com uma pessoa que você tá morrendo de raiva e. Infelicidade por dentro, mas tu, tem, tu quer aquela pessoa porque quer uma companhia, porque tá carente, porque não consegue. Porque é idiota, ficar sozinho, porque, é idiota porque é bobo, entendeu? mas chegou a hora também que você cansa. Aí você pensa, amor, eu me basto, eu tenho a mão aqui, eu tenho outra mão aqui, eu ó. Ô, oh, meu… eu que isso, cara? Não, mamão. Você pode <risos> direcionar a sua vida pra frente. Você é baldocinho, tá um outra... você, Desculpa, cara. cara! Você acha que eu vou fazer no meu programa pra fazer essas coisas, com <risos> certeza? Deixa eu te falar aqui, agora a gente vai fazer um quiz. Uma brincadeirinha aqui, que eu certo. preciso fazer essa brincadeira com você. Certo. Tá? A gente vai simular um afogamento, e fazer um boca a boca. Mentira. Aqui, deixa eu falar, sério. Olha só. Sua voz. Sua voz, não é à toa que você… As pessoas… Voz de trovão. Isso já vem no texto, a gente sabe e tá, tal, né, mas também… Isso certo. foi adicionado aí, não tinha? Foi, tinha um... não tinha, foi, Acho né? que foi a galera que colocou, não foi tu eu, eu não lembro, mas assim, não sei, não sei. Mas assim, Teve veio… Teve um apelido que veio aí pra mim, que foi… É, é porque forma. você não é Hermes, você não foi Hermes, era jogador não. e voz trovão. Inclusive, e no e meu nome, não era mais Hermes. Era, era jogador. jogador. <risos> Inclusive, tá lá, jogador Almeida. <risos> é, mas assim, a pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, a sua voz é… Um, um, digamos assim que você é um carro. A gente tem dois carros aqui no, no, no nosso salão do automóvel. A gente tem você, um Evoque da Range Rover, que é, inclusive, se a Range Rover quiser me dar um Evoque, eu acho que vai ser maravilhoso, que é o carro dos meus sonhos, né? Eu queria ele o quê? Azul metálico, bancos pérolas, enfim, né? Você tem o quê? A gente tá aqui com você, uma Evoque da Range Rover. Certo. Tá, tá aqui, ó. E a gente tem aqui, ó, o nosso câmara maravilhoso, né? que é um calhambéque, tá esculhambadinho, tá? Mas a gente dá tá uma volta. Inclusive, hoje eu vou te dar meu mas volante é e você faz um test drive. Ele você... é o melhor. Ele é maravilhoso, amor. Ele é o melhor que eu É tenho. que você não fez um test drive com ele, amor. Porque você dá o volante e ele te dirige todinho. Enfim. Mas aí nós temos dois carros diferentes. Só que a gente tem o quê? Você tem os itens de série a mais. Tu tem o quê? Tu tem... É... Bons pneus, ah, você tem câmbio de seis marchas, pode cobrir inclusive esse câmbio, pode ser automático, pode ser manual, o que é isso, meu Deus. Você tem o quê? Airbags, né? E você tem a voz, quase que um computador de bordo. Mas você acha que se você não tivesse essa voz, essa sua voz assim, que parece Deus falando, levanta-te, anda-te, você acha que essa voz, se não fosse essa voz, você acha que tipo assim, seria isso tudo ou você acha, não, porra, eu, eu vou no carão, a voz, eu, eu de boca fechada, eu convenço. Não. Eu não, eu de boca fechada não convenço. Então nós vamos fazer isso, nós vamos saber isso agora, Eu vou é. te fazer uma pergunta, a câmera vai fechar em você, hum. você vai, e, e, na verdade, é aquela ali. pode ser essa daqui, ó. Essa, essa pode ali, ser a dois aqui, ali, ó. A dois. Isso. Olha só, ele, na verdade, o que vai acontecer? Eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder, só que quem vai responder, o som que vai ouvir é a minha voz. Você só vai tentar me dublar. Ah, entendi. E aí, a gente, se fosse o Arthur com a voz do Ian. Ah, entendi. Isso vai ser doido. Oh, isso vai ser muito louco. Vamos usar. o Aí a gente pode estar tá tentando também. Então pode ser. Então vamos lá, então. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando eu falar respondendo, você vai bater na sua boca aí, mas a voz que vai sair é minha, a gente vai ver se você teria esse charme. Pode tentar fazer um charme, pode tentar convencer a pessoa que está ali, mesmo que está vendo A AVC, a pessoa já caiu ali, teve <risos> até uma ali no soro, mas é porque está te olhando. Vou fazer uma pergunta aleatória, assim, ó. Tá bom. O que que você faz... Não, tá? Ah, entendi. É a pergunta, você vai ah, responder. Tá. Qual, qual, é, é, ah, tá. qual é o seu segredo, Arthur Bernardes, pra conquistar quem você tá afim? Cheguei na balada, fiquei afim daquela menina bonitinha ali, ó. vou precisar mostrar pra ela que eu tô afim dela. Qual que é o seu segredo da conquista? Pensou no que você vai responder? Que, que, é a é, é, é, é sua voz. É a sua voz. Mas é sua voz de mentira, que sua voz sou eu. Tá bom. Então vamos lá, hein? Faz a mímica aí que eu vou responder. Ó, não tô aqui, é você que vai responder, ó. Tá bom. Atenção, valendo. Bem, na verdade eu chego na balada, eu olho pra menina, eu fico assim, totalmente tímido. Eu fico, sei lá, eu não, eu não tento demonstrar, entendeu? Porque eu acho que a timidez é uma forma de conquista. Pelo amor de Deus, a gente tá perdendo a audiência, caiu ali, ó, <risos> né? Você que tá aí, volta, isso é uma mentira, mas pra você ver que a voz é um artigo não, puxado. Mas é, é realmente, realmente a voz, é, eu tenho esse... Eu posso falar que minha voz é bonita, eu acho minha voz amor, é bonita. Amor, bonita pra gente não falar outra coisa, pra gente não sair do ar. Eu, eu tô acho, mas, e a, né? mas eu, ah, eu, eu agradeço muito por causa do meu vô, eu ah, vou te perguntar, você tem alguém na família que tem essa voz? Que eu fico imaginando é, a sua mãe é, falando assim Passa aqui, Arthur, que eu vou te dar uma surra agora. Ah, Passa pra dentro. Pra, com essa voz grossa, que aí já é meio complicado. <risos> não, não. Meu avô, meu avô tem a voz pai grossa. Pai do seu pai pai, pai da sua meu mãe? Pai, pai do meu pai. Qual o nome dele? É Silvio também. Mentira! Silvio! Ai, ah, destino, Nina, gente! Meu avô, que Deus o tenha, pai da mamãe. A gente perdeu ele agora em agosto. Ele também chama Silvio, Silvio Santos. Mas é Silvio. Isso não é mentira, não. É verdade, Silvio Santos. Eu sou neto é do Silvio Santos. Silvio Santos. Santos. Caramba. Eu sou não, eu sou herdeiro do baú. Eu vou abrir meu baú. Fala pra gente assim, vai falar. Esse seu avô Silvio tem essa voz. É, meu avô Silvio tem essa voz já bem grave, bem grave. E tem outra pessoa tam... da família além de você? Tipo, um primo, alguém ou... Não, não. Você... Até agora não, porque... Você pegou essa o primeiro todo, neto, né? daí meus irmãos, por parte de pai, tá crescendo ainda, não tem... Ah, uma... não dá tempo de é... formar essa voz ainda. ainda não, mas, mas meu pai também tem a voz grossa também. Me liga, sogrão. Não, é, mas assim, é meio louco mesmo, tipo assim, né? Porque, tipo, é igual a Poseidon, Tipo, você tampa o raio, tipo, a voz, pá, tu pegou tudo assim, que isso é meio louco. Mas, mas agora... É, posso, posso... Ah. Vou te... Falar uma coisa que quase não, ninguém sabe. A transição da minha voz foi muito ridícula. Você não tem eu... nenhum vídeo seu perdido, você Tenho. Assim... E cadê tenho, esse vídeo, a gente, tenho, que a gente escreve, A gente tá pagando por isso, tenho, A minha voz era muito ridícula. Porque a, a minha voz era fina, como de criança, normal. E pra vir de muito fina pra muito grossa, oh. esse meio termo... <risos> esse meio termo ficou bem feio. E aí, graças a Deus, mudou e ficou... Então, tá, olha só, Arthur, eu vou deixar você tomar uma água, eu vou dar mais um recadinho e a gente volta pra fazer mais um quiz. Mas se prepara que esse quiz ela vai fazer se movimentando, tá? Porque a gente quer a sua voz, mas a gente também quer seu movimento. Aguenta aí. Já. Então, voltando aqui, Arthur, ó, a água que você pediu, eu tá? Bom. Até porque eu já dizia Mr. Cadra: uma água, um copo d'água e uma. A ah, não pega pra ninguém. Dei água agora e o então, Vou fazer, na tá Arthur? Depois. Ah, mas é, é um desastrezinho mesmo, né? Hum. Você, já tem tá cenas de erros lá que você me derrubou da cama, um nariz, uma testa, um dente, quebrei aqui, quebrei, ó. Inclusive favor. aqui eu tô usando um pino porque, né? <risos> mas aqui, vem cá, agora a gente vai fazer um negócio, olha só, vamos movimentar. Hum. Vamos imaginar que a gente tá numa balada. Certo. Eu sou uma garota em defesa, eu tô dançando, eu tô ali super na minha introspectiva. Eu, eu não tô afim de ninguém. Hum. Para, senão não vou ficar introspectiva. <risos> Aí você vai chegar, só que você não tem essa voz. Certo. Você precisa me dar um recado, só que agora você não tem voz nenhuma. Agora você não tem nem voz, cara. Tu precisa me dar um recado. Hum. Sem voz. Será que essa garota que vos fala vai te dar um mole, vai te olhar? Vamos ver se a sua voz ajuda ou não? Então tá. Primeiro a gente vai fazer a cena sem voz, depois a gente vai fazer a cena com voz, pra gente ver se a reação é a mesma. Vamos lá? Entendi. Então vem cá. Vem, ó. Faz assim, Arthur, ó. Deixa aqui, ó. Você tá aqui. Eu tô aqui na balada, ó. Eu tô discreta, ó. Eu tô descendo na balada aqui, eu tô, uh, eu tô dançando aqui, ó. Tô falando com as minhas amigas aqui, ó. Só que eu tô tipo assim, eu tô ouvindo Joelma. Calma, cheio Ah, já. tá ouvindo Joel. Tô ouvindo Joelma aqui, ó. Eu apenas. também tô ouvindo Joelma. Tá maravilhoso, tá. Mas, não, ah, só, tá. É, só tá aqui, ó. Eu tô aqui com as minhas amigas, tô ouvindo Joel, entendeu? Lembra uma coisa, hein, né, Arthur? Quando fala não, é não, tá? Por favor, vai, atenção, tô dirigindo essa cenação. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Uhum. Mas não pode falar, amor. Entendida. É ah, entendi. Obrigada. É a gente não vai cortar pra estressar e fazer entendi. uma verdade. Entendi. Pô, eu fiz um boto mão, um tacacá, não vou fazer de novo. Vou, não, vai fazer um tacá. Agora eu vou do cavalo. Olha, eu vou te ensinar. Isso, oi. Não, obrigado, senhor. Não tem donativo pra gente poder dar. Moedas. Mas o pó é bonito, menino. Gosto, pois não. Ah, é... Passa um pouquinho de vênis. Vênis, inclusive, que deixa sua roupa branca, amor. Inclusive seus dentes, que eu tava meus dentes com vênis. Faz. oi. Agora com voz? Gostaria de fazer com voz pra gente entender, entendeu? Ah, pra né? gente ver se a reação tá é a mesma. Bom, então. Você viu que o canal te deu mole, entendeu? né? Falou que você é bonito pra amiga, mas assim... Vamos não, agora, foi. tá? Agora eu tô no, Alô ah, a lua me traiu, é. a lua me traiu, uh, acreditei, ai que delícia, vem cá, isso. Amor, tá... <risos> ai meu bem que é muito, rapaz. amor, bom. você falar, ei meu bem na balada, você não tem medo não da pessoa avançar no cenário, isso é complicado gente. Muito bom, muito bom. Mas olha só, a gente também não pode ficar aqui falando a noite inteira, né, porque esse programa tem hora pra acabar. E a gente vai ter que encerrar. Mas olha só, primeiramente, antes da gente encerrar, antes de eu te agradecer por você ter vindo aqui, é o seguinte, planos pro futuro, assim. Futuro, assim, né, esse ano é um ano meio doido, assim, ah, meio esse louco, ano né? esquece o futuro. O que, que você tem, assim, tipo assim, hoje, assim, planejado? O que, que você tem pras pessoas que te seguem, pras pessoas que te acompanham, pras pessoas que veem o seu trabalho? aonde tá você quiser, amor. Você, você pode falar olhando pra cá, e a câmera tá lá do outro lado, amor, <risos> que as pessoas vão parar pra te ouvir. <risos> Cara, futuro ainda é muito incerto. Eu ainda tô sem planos, assim... É bom na... não ter plano, né? Não ter cobrança. Cara, ainda não tenho planos na... profissionalmente, entende? Mas pessoalmente, Mas pessoalmente tô, tô cheio de planos e muita coisa boa também pra quem me acompanha ano que vem, às vezes pode... Dei um gatilho aí. Entendeu? Viu, viu, um spoiler dei aí. Um, dei um gatilho aí. Então, oh. você que me acompanha, não perca porque ano que vem talvez tenha novidades. Até porque, né, quem tá acompanhando, gente, não deixa de acompanhar, por né? Por favor, por favor. Por favor, a gente precisa o quê? De seguidor, a gente precisa o quê? Da sua interação, a gente precisa responder você. Então é isso. Agora uma pergunta assim, pra gente terminar assim. Se você fosse chamado... Arthur, eu preciso de você pra poder fazer a série, pra poder fazer alguma coisa e tal. E você, tipo assim, o papel, você olha, tipo assim, hum... O que que faria você não pegar um papel hoje, tipo assim, que você não faria? E o que que você olha que você fala, cara, eu quero fazer um papel, um personagem assim. O que que é o não que você não faria agora? E o que que é o... é esse papel que me seduziu eu vou fazer? Eu acho que o não, eu... seria a base do jogador. Eu acho que eu não faria... Você quer dizer que você não faz mais par comigo, Arthur? Não. não! Eu não faria um, um, um papel hum. é, na, na base desse, de como eu fiz agora em Fó, entende? Ah, tá. Eu acho que eu, eu gosto de experimentar outras coisas, eu gosto de... Sei lá, como tu me falou, como eu te falei, eu tenho muita vontade de fazer você um bandido. Você tem que experimentar escondidinho que eu faço, maravilhoso. Escondidinho? É. Fica tão escondido, amor. Quando você a gente acha, sobre isso. tá. Ótimo. Camarinha viu, um, <risos> Mas vai, você queria fazer... Você quer fazer um bandido assim, Eu, fazer, eu quero, eu quero fazer... Um... Seria uma experiência maneira, um bandido. Mas você um... quer fazer um bandido estilo, tipo assim, um bandido cômico, estilo Nazaré? Ou você quer fazer um bandido, tipo um vilão? Um bandido vilão mesmo. Tá bacana. Vai, você, acha vai, que você, com... você acha que as pessoas vão ver, olhar pra você e vão ficar assim... Vou bater no Arthur, vou matar. Você acha que você... faria as pessoas sentirem ódio de você? Ah, depende do contexto, né? Hum, Vende. Tony, sentiu Olha, Tony Campo. Bel... Sentiu um desafio aí, hein? Vamos escrever um bandido pro Arthur, hein? <risos> um bandido mal. Pensa esse homem falando, ajoelha. Vou lhe meter a mão na cara. Amor, o senhor só pega e recebe. receba tio. <risos> Enfim, Arthur, olha só, sério mesmo, desculpa a loucura, quero te agradecer. Agradecer muito. É, eu, sempre falo, eu sempre falei pra você, assim, no final do, do, de gravação, no final do episódio, que eu acho que a história do Ian foi muito bem desenvolvida, mas porque, assim, teve um parceiro legal, foi interessantíssimo, entendeu? Eu acho que, tipo assim, foi o conjunto, então, assim, não teve como, sabe? Foi, foi uma soma de coisas que foi bacana. Então, te agradeço por ter sido você o jogador, por ter se doado tanto, por ter se, se emprestado tanto, se dedicado tanto a esse papel. Acredito que agora, com essa morte do jogador, né, com essa despedida que a gente teve aí nesses últimos episódios, né, com ele indo em direção à luz e tal, espero que esse seja o destino de todo mundo, mesmo depois que passar por aqui. É, eu acho que, tipo assim, a história vai andar ainda mais. E eu acho que o Ian, ele pode ter 150 amores, a história pode ter não sei quantas mil temporadas, mas acho que o jogador vai ser eterno, o amor que o Ian tem por ele, acho é. que é uma coisa que vai, né? Então eu te agradeço muito por ter vindo. Primeiro para o primeiro programa, hein? Primeiro programa, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, eu, Obrigado eu e obrigado... Pô, eu não te canso, eu não canso de te agradecer toda vez que a gente se vê e conversa sobre isso, a gente... É, se agradece um ao outro, porque é verdade. Foi, foi bem interessante toda essa jogada que a gente fez, todo, toda essa, todas as cenas que a gente gravou, foi, foi tudo bem completo, foi tudo bem harmônico, foi tudo bem... E sem contar que graças ao jogador a gente foi fazer teatro, meu amor. Você lembra da, da cena? Verdade. <risos> Primeiro teve uma dancinha que a gente não pode mostrar. Você lembra de você dançando com a bunda de fora no palco, uhum. Arthur? A gente tem esse Muita vídeo. Muita coisa aconteceu. Tainan tá Gratival, por favor, manda esse vídeo pra gente, que a gente já sabe o que você tem, que a gente vai exibir aqui, mas a gente vai ter que botar uma tarde. A gente vai ver Arthur, como ele veio ao mundo, inclusive. E outra coisa, você lembra da última... Uma das últimas da apresentações de eu falando, que eu vou dar uma bicuda nesse uso, que a gente riu quatro sessões seguidas? Muito bom, cara. São coisas que a gente passa, assim, que são coisas que a gente a gente, a gente, Arthur, vamos fazer uma peça. Tudo bem que o teatro ainda tá, tá voltando. Gente, a cultura, quando a cultura voltar, por favor, gente. Pega junto aí, Pega tá? Junto. Cultura, Vamos os artistas ao teatro, precisam, exatamente. Com, porra, ajudam nós artistas, porque sem vocês a gente não é com, completamente nada, entende? O nosso setor depende exclusivamente de vocês. de vocês. Se A gente tá aqui hoje com, porra, cinco câmeras, um. Um drone um sobrevoando, e... mas não temos helicóptero um, de cartão um Hamilton. Um camete, graças Boa. a vocês, entendeu? Meu cachê, R$ 1.500 por gravação, inclusive. Você não me pagou ainda, mas graças a vocês. <risos> <risos> Já estamos fazendo cheque ali, querido. <risos> mas é assim, é, a gente agradece, eu agradeço a você por, por ter dado essa oportunidade, entendeu? Por ter me mostrado o quanto é, atuar é bom. Por, o quanto a gente está fazendo o que gosta e ser desafiando faz a gente, faz vivo. Faz a gente vivo. Ótimo. Entende? Então, agradeço a você. Agradeço a toda essa galera aí, ah, que é excepcional sonhos, comigo, o carinho que vocês têm por mim, eu nunca vou, porra, nunca vou e jogar bom, gente, a gente faz um casal na série e vira irmão fora, olha que louco, é, gente. É a família tradicional brasileira. Com certeza. Agora vocês falam uma coisa, agora é uma coisa assim, é uma coisa minha assim, hoje é o primeiro programa. Eu sei que assim, eu não vou ser a Nova Hebe Camargo, Ainda. Mas a gente vai batalhar. E eu tô tentando emplacar uma coisa que a Hebe fazia. Eu já tô com um sofá, é. e eu tô recebendo convidados e tal. Eu queria, tipo assim, que todo convidado que viesse, só os bonitos, que a gente desse um selinho, assim, mas uma coisa estilo Hebe. Hebe. Você Hebe. acha que rola? rola? Rola. Você me daria um selinho, assim? O Arthur daria um selinho no Ian? Claro. Vamos dar aqui o um selinho. Calma aí, pera <risos> aí. <risos> Calma aí, gente, olha aqui, ó. <risos> gente, olha como é eu não fui gerada. Caraca. Gente, que nervoso. Esse é, mas é... Calma, calma que esse é o momento, É carinho, entendeu? é carinho pelo tem outro. Tem que ter uma trilha, O ter... Hoje tudo assim... Uh, é, é sério. Então vem cá, rapidinho, oh, cara. Nossa, vira... É, é... Uh, Ai, vai vai... Vai... Não vamos cantar não, mas na audiência é. cai. Mas essa música é mesmo. Vamos, inclusive, botar essa música. Eu acho que essa música, na não... hora... Ah, vai ter um slow motion. Vem cá, ó. Meu nariz não vai atrapalhar não, né? Porque a gente tem... Não, vai quase. Não, vamos. Então, qual câmera que vai pegar a gente? Aquela ali. Essa Chega daqui? aqui, amor. Vem cá, que esse momento, ó. Brasil, eu vivi por esse momento, ó. Acabou, gente, ó. Para. Posso lavar essa boca. <risos> Nunca mais. Mas olha só, agradeço o Arthur. Quero falar pra você que tá aí, que assistiu a gente até o final. Beijo pra você, beijo do Arthur, beijo da gente. Beijo de fora, beijo de todo mundo. Tem muita novidade no canal, não perde. Já, já a gente vai estrear uma série chamada Iguais. Você não pode perder, meu amor, que a gente vai mostrar como ser diferente. É totalmente diferente de ser igual. Você deve, inclusive, falar sobre isso. Não perde, quarta temporada de Fora, estreando já já em janeiro de 2021. E é claro, sem vocês nada disso é possível. Então, ó, domingo que vem, a gente tá aqui com mais um Ian Recebe. E, ó... E mais convidado, viu? Beijo pra você. Eu vou bater mais um papo com a Arthur, amor, que eu tenho mais umas coisinhas Tchau. pra perguntar e pra falar. É. Até mais, beijo. Quero agradecer a todo mundo. Inclusive, eu agradecer... Dá a gente, like. Né? Por favor, gente, deixa o like. seu like. Compartilha o vídeo, comenta. Isso é importantíssimo é pra gente. bom. Recomenda pros amigos. E é é ó, isso. Beijo. Até domingo que vem, gente. Beijo. Agora a gente pode falar que tá subindo a letra, mas ninguém tá ouvindo a gente.